Como dizem, agora que tem aquele vídeo que está rolando, nessa, é a mente da gente cura a gente, né? Sim, sim, também então, tem essa dimensão. quanto mais positivo tu ficar, mais fácil de se curar de alguma doença. É, e essa essa é uma ideia interessante, é, foram feitas algumas pesquisas até pensando essa ideia, assim, o quanto psicológico, o quanto a gente vive uma situação, e essa situação age no nosso corpo. Hum. Pegaram, olha só o que aconteceu, pegaram um grupo de idosos, e com em torno de 60, 70 anos. Uhum. Isso nos Estados Unidos. E falava para eles, olha, vocês estão com essa, a, a 60, 70 anos. A gente vai fazer uma experiência com vocês. Vocês vão ficar um final de semana, inteirinho, num local, reproduzindo quando vocês tinham 50 anos. Tá. Vão voltar, voltar no tempo. Eles chegaram no local, tinha revista da época. Tudo do. A roupa deles. <risos> ah, que... Eles colocaram a roupa da época. Imagina vocês voltando, uh -huh. sei lá, 30 uh -huh. anos atrás, né? E vivendo isso. E ficaram nessa situação. A rádio tocava as músicas, as músicas inclusive notícias da época. Meu Deus! Então assim eles foram, entre aspas, teletransportados uh -huh. há 30 uh -huh. anos atrás. Detalhe, antes de ir para essa experiência, fizeram exames de sangue, uhum. de inteligência, avaliação psicológica, avaliação sanguínea, saíram da experiência, uhum. nova bateria de avaliação. Fotos foram retiradas, foram tiradas antes e depois. Foi incrível o resultado, porque nas fotos, antes e depois... A maioria, a fisionomia teve um rejuvenescimento em torno de 5 anos. Nossa! <risos> o, a, alter, o sangue alterou, níveis de glicose alterou, ah. tudo positivamente. Pressão arterial, nível de atenção, de, uh, concentração, grau de inteligência. Então, essa foi uma pesquisa para ver essa relação, o quanto a gente consegue realmente... É. Na, na, na célula, no sangue, no tecido, no corpo, alterar com as conexões psicológicas que a gente faz. Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares.